Olá, eu sou Gilberto Susba, fundador da Vida Magni e idealizador do Mind Free. Eu tenho explicado como libertar a sua mente pode ajudar você a ter mais calma e contentamento no mundo frenético. Isso vai ajudar você a construir uma blindagem anti-estresse, para não ser mais sugado pela espiral negativa do estresse, da ansiedade, da exaustão, da tristeza e da felicidade. Este é um vídeo rápido onde eu vou responder as principais dúvidas que recebi por e-mail ou que foram deixadas nos comentários sobre o método MindFree. Eu acredito que respondi todas elas. Veja aí, se faltar alguma resposta, me avise. Primeira pergunta. Gilberto, o que é MindFree? É um método poderoso e avançado, 100% prático. Um passo a passo que ensina você a viver de maneira mais estratégica, ajudando você a criar uma blindagem de estresse. Isso vai permitir você ter mais controle sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre a sua vida, em 8 semanas. Traz conceitos, estratégias e técnicas de meditação, mindfulness, de filosofia de maneira clássica e da neurociência para melhorar o seu estilo de vida e proporcionar um bem-estar físico e mental. O treinamento é online? Sim, O treinamento é totalmente online. Isso permite você acessar quando e onde quiser. Basta um computador, tablet ou celular e sinal da internet. O acesso é ilimitado, ou seja, você pode assistir quantas vezes quiser. Gilberto, será que o curso Mindfree funciona? O curso funciona sim. O curso dá resultado, mesmo que você não saiba o que é consciência, mesmo que você nunca tenha tentado meditar. O conhecimento é profundo, mas o método é simples. É um passo a passo que deu certo para mim e para muita gente. Vai dar certo para você também. Os exercícios são validados cientificamente, baseados no programa do professor Mark Williams, que pesquisou esse assunto por mais de 30 anos na Universidade de Oxford. Gilberto, como eu posso ter certeza se estou preparado para fazer o treinamento? Se você é como eu, como a maioria das pessoas... Você vai perceber que nem sempre, quando tomamos uma decisão na nossa vida, temos 100% de certeza. É natural ter dúvidas. Eu estou aqui para amenizar ao máximo essas dúvidas, para que depois você não fique com aquela sensação de arrependimento por deixar passar essa oportunidade que está aí batendo na sua porta. Se essa oportunidade está alinhada com as suas necessidades, o seu propósito de vida, mesmo que você não tenha 100% de certeza, é melhor agarrar-se do que depois se arrepender. Mas será que esse treinamento vai funcionar para mim? O Mind Free funciona para qualquer pessoa, independente da escolaridade, experiência profissional ou crença religiosa. Eu lembro a você que as técnicas e ferramentas utilizadas nesse treinamento já impactaram milhares de pessoas no mundo, abrangendo os mais variados perfis. Por isso eu não tenho dúvida de que esse treinamento também vai funcionar para você. Agora, se você quer um resultado mágico, do nada, sem trabalhar, é melhor parar de assistir, porque você não é a pessoa certa para esse tipo de treinamento. Eu preciso de pessoas que tenham dedicação, que saibam que a coisa é simples, mas não é fácil, e que vão se dedicar para obter um resultado legal. Gilberto, existe alguma garantia de que esse treinamento funciona? Existe sim. A metodologia utilizada reúne modelos de programas utilizados e testados por mais de 30 anos e os resultados têm sido plenamente satisfatórios para todos. E se mesmo assim, caso você ainda não esteja 100% seguro dos resultados que pode obter, você tem a minha garantia incondicional. Nesta situação, todo o risco fica por minha conta, o seu risco é zero. Quando abrirem as inscrições, eu dou mais detalhes sobre como funciona essa garantia, mas fique tranquilo que você não corre risco nenhum. Gilberto, será que eu vou conseguir colocar em prática tudo o que o Mindfree tem a oferecer? Eu não tenho dúvida disso. A metodologia é muito prática, vivencial e acessível, justamente para que qualquer pessoa possa aproveitar e aplicar o treinamento sem dificuldades. São técnicas simples, mas profundas. Você aplica. Treina e rapidamente começa a ver os resultados aparecendo na sua vida. Gilberto, e se mesmo assim eu ficar com alguma dúvida? Eu estou preparando uma surpresa bem legal para resolver isso. Eu vou te explicar quando abrirem as inscrições, mas fique sabendo que nenhuma dúvida vai ficar sem resposta. Todas as suas dúvidas serão respondidas. Gilberto, quem deve fazer esse treinamento Mindfree?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 Quanto é o valor do investimento nesse treinamento? O preço e as condições são reveladas quando as inscrições estiverem abertas. Mas você já percebeu que o Mindfree é um treinamento online único, completo, que entrega muito valor para você. Por isso, o preço não vai ser igual a uma pizza. Por outro lado, eu te garanto que ele vai estar ao seu alcance. E cada centavo que você investir vai valer muito a pena. Tá bom Gilberto, e como eu faço para garantir a minha vaga nesse treinamento? Todos os detalhes são informados quando abrem as inscrições. Portanto, fique atento aí ao seu e-mail. Caso ainda não esteja cadastrado, tem um link ou um botão nessa página para isso. Clique e cadastre o seu melhor e-mail. Bom, eu espero que eu tenha respondido suas dúvidas sobre o Mindfree. E que você esteja pronto para aproveitar a oportunidade que se abrirá em breve e por tempo limitado. Agora eu te peço...